Tchau, como está? E você não sabe quanta falta eu estava sentindo de vir aqui publicar vídeos com aulas baseadas em músicas italianas. Se você é novo no canal, saiba que esse é um quadro que a gente ama por aqui. Porque não se trata somente da tradução de músicas italianas, mas se trata de um estudo um pouco mais profundo da língua italiana através de músicas. E a música que nós vamos estudar hoje é uma música cuja versão existe em português também. Você tá lembrado de Tomo um banho de lua Fico branca como a neve Sabe? Então, existe a versão também em italiano. Então, não é que nós vamos pegar a letra em português, aquela que foi gravada, porque existe todo um trabalho ali de métricas. Nessa aula aqui, nós vamos ver o que diz em italiano, então a adaptação, a tradução será para o português baseado no que, no que foi dito em italiano e é isso, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações me siga também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, entre no canal do Telegram também para você ficar por dentro de tudo o que rola por aqui e vamos lá, vamos lá Ver o que diz essa música Tintarella de Luna. Vamos, ó, ó, já começando pelo nome, né? Tintarella. O que é ela, Tintarella? É o bronzeado. Bronzeado de Lua. Tintarella de Luna. Abronzate tutte chiazze. Bronzeadas, abbronzate Tutte chiazze. Olha aí a pronúncia do CHI. Ki. Se você ouvir esse som no italiano, você tem a certeza que a escrita é essa. C-H-I. Então, preste atenção. Não confunda aí com o nosso X no português, né? Então, é tutte chiazze. O que, que são? Chiace. chiazze. Chiazze está no plural aqui. São manchas. Então, bronzeadas. Tantas manchas. Tutte seria todas, né? Todas manchadas. Pele roce rosse. Peles vermelhas. Rosse. Pele roce. Plural aí, peles vermelhas. Um pouco pau Meio roxas. Pesquisando a origem dessa palavra, pau pa, Ou pau no singular. Você vai ver que essa palavra deriva da palavra pavone. Que depois, né? Dev deveria ser pavonatze. Não, pavone. Por quê? Porque Pega ali as cores do pavão, sabe? Sabe quando você fica tímido por alguma coisa? Acontece alguma coisa que, que muda ali o seu estado de espírito? Fala, né? Ah, é diventato paunazzo, né? Tipo, ficou roxo, ficou vermelho, enfim. Que mudou de cor. Então, popaunazzo é um meio roxas. Sole ragazze che prendono il sole. São as moças que tomam sol. Olha só, prender il sole, tomar sol. Prendere no italiano é pegar, literalmente pegar. Prendere il sole é tomar sol. Aqui deveria ser um sono. Sono le ragazze. Mas por uma questão de, de métrica ali na música, esse O foi eliminado. Só para a, a, continuar ali com a musicalidade. né? Um popolnats. Sono le ragazze che prendano il sole. Sono le ragazze. Mas seria sono, que significa são. As moças, sono le ragazze, que prendono il sole. Ma ce ne una, que prende, mas tem uma que toma a lua. Ma ce ne una, que prende la luna. Ana Paula, pelo amor de Deus, o que, que é isso aqui, ó? C'è Né. Isso aqui significa tem, tem, simplesmente. Se tivesse aqui só o che seria tem. Por que, que existe isso daqui? Esse N com apóstrofo é isso daqui, ó. É. Para não ficar aquela repetição, né, ne-e, é. então esse e foi contraído, houve um fenômeno que na gramática é chamada elisão, então ele foi substituído pelo apóstrofo. Mas o que, que é esse ne? O que, que significa esse, esse ne? Olha só, eu vou te responder com uma pergunta. É o seguinte, mas ce ne una que prende la luna? Ce una di que cosa? Runariragatsa, né? Por quê? Porque aqui antes já falou, né? Que tinha as moças que tomam sol, mas tem uma moça que toma a lua, entendeu? Para não haver a repetição de informações, de informação no caso, então foi usado, usa-se no aquele ne porque foi, foi dito imediatamente antes. Então, para não, não, não repetir, para não falar assim, ó, sole ragazza che prendono il sole, ma c'è una ragazze che la luna. Para não dizer isso de novo, ma c'è una ragazza che la luna. Ma ne una, mas tem uma que toma a lua. E aí, o refrão, né? Tintarella de luna, bronzeada de lua, tintarella color latte bronzeada, cor de leite, color latte, latte é leite, olha só, sabia dessa? Interessante, né? Tutanotte stai sul teto, a noite inteira, você está sobre o teto, sobre o teto, come i gatti, aqui falta um i, né? Sopra o teto, como, como o gato, em cima do teto, como os gatos. Olha aqui, este sul teto, su e sopra, querem dizer em cima, tá? São sinônimos, então, sopra em cima, e su também em cima. Então, está sobre o teto, sobre o teto, como os gatos, sobre o teto, como os gatos. E se c'è la luna piena, tu diventi candida. E se tem a lua cheia, você se torna tudiventi, você se torna cândida. Depois de novo o refrão: tintarella de luna, tintarella color latte, bronzeada de lua, bronzeada, cor de leite. Ti fa bianca la tua pelle, ti fa a sua pelle, no? Ti fa bianca la tua pelle. Ti fa bella tra le belle, te fa linda entre as lindas. Olha qui, bella singular e belle plural. Te faz linda entre as lindas. E se c'è la luna piena, tu diventi candida. E aí, tin tin tin, raggi di luna, oh raggi di luna, raios de lua. Tin tim tin. Báchano, não é baciano, ah? olha a pronúncia, báchano, báchano te, beijam você, olha aqui, verbo bachare, é beijar, irade de luna, báchano plural, os raios de lua beijam você, báchano al mundo nessuna è candida como te, no mundo nenhuma nessuna, que seria ninguém, né, é candida como você. E essa foi a música analisada hoje, Tintarella di Luna. Depois vai lá dar uma olhadinha, vai ouvir essa música cantada em italiana. A questão cultural aqui é bem interessante, porque no início ela fala, né? A tutte pelli rosse un po' prendono il sole, una che prende la luna. Então ela tá dizendo que algumas moças tomam sol, mas tem uma que toma. Banho de Lua. E na versão em português, ela fala essa parte falada aí do começo da música. Ela fala que que ela foi tomar é, sol, e aí ela ficou toda queimada e a mãe dela achou ruim, alguma coisa assim. Então, olha só o aspecto cultural, né? É, é interessante isso. Muitas informações a gente viu aqui nessa aula, através dessa análise, desse texto, dessa música. Como, por exemplo, o plural de palavras femininas, né? Olha aqui. Pega aí, pega essa dica aqui. Palavras no italiano que são femininas e que terminam com A, quando vão ao plural terminarão com E. Então por isso que você viu aqui, olha, abbronzate. Tutte chiazze. Se fosse no singular, como seria? Tutta chiazza. O pelli rosse. Pele rosse, olha, rosse, porque no singular é roça. Terminou com A? Foi ao plural, terminou com E. Ai, por que isso? Por que que pele não é pele? Porque se fosse pele, seria, seria no singular. Então, é o seguinte, palavras femininas que terminam com A, quando vão ao plural, vão terminar com I, ok? E aqui, um pouco na como seria se fosse no singular? Isso, pau So, le ragazze, le ragazze, as moças, como seria se fosse no singular? Ragazza, isso mesmo. Além disso, nós vimos também um discurso direto, ou seja, na música, ela estava falando diretamente com o interlocutor, com tu. Ela estava falando ali com você. Como que a gente sabe disso? Olha aqui, ó. Uh, tu tanote, stai sul teto, stai sul teto. Ou seja, você está, a noite inteira fica. Isso daqui seria mais um fica, fica sobre o teto. Io sto, tu stai que mais? Sobre o teto come i gatti, la luna piena, tu diventi. Olha, aqui também. Verbo diventare. diventare, se tornar, tornar-se, não? Então, io divento, tu diventi, sta tá vendo? Um discurso direto ali. Uh, Tifa bianca, qui sta tá usando uh, o ti. Ci fa branca, seria o, o, o pé da letra. Tifa bella, né? Sempre o ti aqui, falando com tu, com a seconda pessoa. E se c'è la luna piena, tu diventi candida, abbiamo visto già il verbo diventare, tu diventi. Uh, bate no T, tá vendo? Esse T, o que acontece? T antes do verbo, se estiver depois do verbo é T. Por exemplo, aqui seria, se estivesse antes do verbo, se a escolha fosse essa, não poderia ser T bate no, antes do verbo, e bate no quando vem depois do verbo é T. Ah, olha aqui, aqui também usa o Tua, Tá vendo? Tua, tua, discurso ali direto com tu, se você está falando diretamente com alguém, não me diga sua, não me diga sua. Se você está ali falando diretamente, tem que dizer tua, o possessivo ali é tua, né? É, é, é, é tua essa caneta aqui? É tua com esta pena? É tua com esta pena? Não diga é sua com esta pena, se você estiver falando ali com a pessoa, senão ela vai ter um... Tinha dificuldade para entender que você tá falando com ela, tá? Então, você tá falando direto com a pessoa, é tua. Então, olha só quanto, quanto a gente aprendeu aqui nessa, nessa breve aula. Discurso direto com tu. Nós vimos também... É, palavras femininas, quando vão ao plural, palavras femininas que terminam com A nós vimos também uma expressão, prendere sole, prendere, tomar sol e é isso, agora eu, quero, eu gostaria que você, em primeiro lugar, se não é inscrito, se inscreva aqui no canal depois compartilhe esse vídeo com a sua mãe, com a sua tia porque eu tenho certeza que elas vão gostar de conhecer a versão em italiano dessa música aí dos anos, imagino, 60, né? e Agora me responda, me responda aqui nos comentários. Vamos aqui praticar um pouquinho do que aprendemos. Ti piace abronzar o ou ti piace prendere sole? Ti piace? Aí você responde, né? Me piace ou não me piace? Eu gosto ou não gosto? Você gosta de se bronzear? Você gosta de tomar sol? Ti piace abronzar ti? piace prendere sole? E preferis abronzar sotto il sole? o fare le lampade, Olha só. Prendere, prendendo sole o facendo le lampade, bronziarsi con sole o con bronziamento artificiale, fare le lampade, e è é isso, mi raccomando, il mio consiglio è é usare sempre la crema solare, e ci vediamo alla prossima lezione, un bacio!